Saudações povo, eu sou o Mr. Bunny e sejam bem-vindos a finalmente mais um vídeo de Fahrenheit Funkin'. Desde que eu postei o meu vídeo lutando contra a QT, essa desgraça aí que quebrou meu teclado, eu dei uma brochada e eu senti que eu já tinha jogado a maioria dos mods legais, ou que pelo menos me interessavam, e fiquei um bom tempo sem jogar, e pra quem me pergunta, sim, esse mod realmente fez eu quebrar meu teclado, e eu não uso ele desde então, eu tô usando o teclado que era da minha namorada até hoje. E como eu fiquei um bom tempo sem jogar, eu troquei uma ideia com o pessoal das minhas lives, e eles me recomendaram alguns mods bem da hora, e vocês vão ver dois deles aqui hoje. Pessoal, esse é um dos jogos mais pedidos aqui por vocês. Então eu espero que vocês fiquem felizes com esse retorno, assim como eu fiquei. E é claro, se vocês gostaram desse retorno também, deixa o like aí embaixo e comenta alguma coisa. Só pra eu ver que vocês realmente gostaram. E pra me incentivar a trazer mais e mais desse jogo maluquinho aqui pra vocês. Agora, se me derem licença, eu tenho dois monstros bizarros pra derrotar hoje. Vamos jogar essa porra finalmente. Olha só quanto quanta saudade de jogar isso aqui, véi. Mano, olha a música dessa merda, véi. Ai, ai, ai, que medo, hein. Ok, é só pra jogar isso daqui. Aqui, então Vamos lá tá. O oh, um scroll esqueci, esqueci Não, calma, calma, não Mano, eu tenho medo dessa creepypasta Sem meme, até hoje Ah, vai se fuder essa música, mano Beleza, mano. O que, que ele tava fazendo ali, velho? Deu certo as teclas? Deu, deu, deu. Vambora. Ó, que da hora a voz dele! É a musiquinha do, da intro da Disney. Ó, que da hora, velho. Da hora, foda, foda, foda. Porque não faz live emocionar a cara? Porque vocês iam se apaixonar. Só que não. Ah, bonitinho até agora. Caralho, o Mickey é grande, né? Ou o Boyfriend é muito pequenininho. Mano, essa creme pasta, eu nunca entendi direito o sentido dela. Porque é só o Mickey andando triste mesmo. Como é que tá o som aí, chat, em relação à minha voz, à música e tal? Ó, oh, nice, nice. Por que as cutscenes são tão qualidade tão baixa, velho? Ai caralho. Olha esse som, mano. Para, velho. Que horror. Ó. Oh. oh, yeah. Segura o batidão. Caralho. Mano, a voz do Boyfriend é meio de web nesse aqui também, hein, mano. Aparentemente... É meio deve ser difícil fazer a voz do boyfriend ficar decente nos mods porque porra é muito raro um mod que a voz dele fica bonita velho a música parece legal pelo menos até agora tá legal ai caralho soltei o dedo do nada ó oh! Damn! Tinha é música, mano Caralho! Eita porra! Meu Deus! Olha a cara desse bicho, velho! Ok, eu tô indo bem, eu acho Ai, meu Deus Ok, quase que eu aperto, mano É nota sequelada Nota sequelada não pode, hein Odeio essas porra, mano Que merda Não gosto quando tem isso, vem. <risos> Mickey estralado no pote Tipo isso Biki incorporado, o Boyfriend <risos> Boyfriend sempre com aquela carinha de Haha, <risos> vou destruir você na rima, mano Boa. Ah, deve ter alguma coisa na... No free play, né? Como todo mod bizarro tem alguma coisa no, no free play. É unhappy e happy, é isso mesmo? Beleza, beleza, tá bom, tá bom Ó oh. Tô com medo, hein? Que que é isso aí, hein? Ô, louco vou abaixar um pouco o volume, vai sabendo Não consigo, ai, ai Porra, é essa, mano? Caralho, tem introdução bagulho Eu não entendi por que o Sonic ele faz não É tipo, oh, não vai jogar não, hein Vamos que vamos, agora vai eu acho, hein Certo, nossa, eu juro que eu li sexo aqui Por algum motivo Tá, ah, porra Olha esse menu, véi Do nada. Uh! Que horror, <risos> boyfriend aparecendo em todos os universos aleatoriamente. Como sempre, nada novo sobre o sol. Ó! Oh, imagina que foda! Você vê o bicho da creepypasta, o bicho saca um microfone do nada. Puta, essa música é insana! Eu gosto. Eu adoro esse instrumental triste da, da música do, do Sonic X. Nossa, se for um trapzão com esse piano de fundo, velho, vai ser bom demais. Vou até aumentar um pouco. Caralho, a cabeça dos bonecos tudo ali, velho Você quer crescer e ser igual ao Boyfriend? Você quer diminuir então, né, mano Caralho Caralho, é uma vibe bem troll, né, mano A voz do Boyfriend tá maravilhosa nesse mod Sinto que tá muito alto, mano. Eu não sei se vocês viram, mas tem uma notinha que vem diferente pra ele ali. Ou eu tô ficando louco. Ai, caralho! Será que eu posso tocar essas notas? Tá ficando mais rápido. Do nada, mano! Caralho Eita porra Eita porra Calma lá, meu querido. Calma lá. Olha esse grito, velho. Vai se poder... Insano, velho. Olha a voz desse bicho. A lingona pra fora. Que isso? Não. Ai, ai, não, não, não, não, não Ai, ai, ai, ai Para de errar as notas errada, véi Porra O uh! que é isso? Ai, eu o um chat Não eu posso, eu o chat Que desespero, véi Fudeu Que horror, mano. Quase. Quase que é o comas, oh girlfriend. Muito obrigado pelo save, porra. Mandou salve, mandou salve. Aí sim. Eita, OK, free play, né? Certeza. Eita, sound test, será que é isso? Ah, mano, que porra é essa? Ô oh, chat, na moral, passa o hack aí, velho. Código de música? 1225? 12, tá, deixa eu ver. 25 u uh, e aí? Tá porra. Que isso? Que porra é essa? Que porra é essa? What fuck? Que bizarro! É de uma cupasta isso? Ó as notinhas girando, velho. A música é bem boa, pelo menos. Ah, é de uma tela antipirataria! Saquei, saquei. É bem boa essa música, velho Eita porra, eu dei umas boas erradas ali, velho Sim, eu curti demais o Ibus, Muito foda as músicas, velho É o Fritas? Meu Deus, meu cérebro não consegue processar isso tudo, velho. Eu tô bem louco. Que insano, velho. Que insano. Seja bem-vindo. Vamos lá, 0707. Mano, essa música. essa, Esse som. Eu tenho certeza que tem em um mapa de viajante de terror. Tenho certeza. Absoluta. Execution. Eita porra! Uh, oh, o zoião ali na esquerda, velho. Ah, é baseado na, na música do, do Senpai é bizarro lá, não? Pelo é? menos o começo parece, velho. Mano, engraçado, como que criaram muita clipe passa pro Sonic, né, velho? Está do Sonic, velho Tem sim, cara Tem sim, é tranquilo, velho Caralho Caralho que horror, mano! Essa melodia é muito igual a melodia do começo da música do Omega Flower aí do Undertale. Mano, como que não fizeram o mod do Morshu até hoje? Oh e yeah, é, porra, muito foda Muito foda Tem umas mãos batendo palma ali no fundo, beleza, beleza